Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial, porque teve um foragido da justiça preso, Albert Silva exatamente, Ana. Há mais de uma semana a gente vem falando, né, sobre esses foragidos que vêm sendo recapturado aí pela Polícia Militar, também pela Polícia Civil. É o trabalho da Polícia do Estado do Mato Grosso do Sul. Mas ontem, por volta da 1 hora, 1 hora e 50 minutos da madrugada, né, a polícia estava realizando patrulhamento no centro, quando ali na Rua João Gonçalves de Oliveira, visualizou um homem esse homem tem 26 anos, ao perceber a aproximação aí da polícia, ele demonstrou aí um certo nervosismo. Aí a polícia falou assim, ó, vamos abordar, viu? Aí abordaram esse homem de 26 anos e aí puxaram, né? Foram puxar aí a, a famosa capivara, né? Que todo mundo fala, né? E aí, o que, que aconteceu? Na hora que fizeram a consulta, descobriram que ele era foragido do sistema prisional, ele foi encaminhado aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça e deve voltar aí para a penitenciária, né, o mais rápido possível aí porque não podia estar em sociedade. Está pagando, né? Tinha que pagar, não pagou ainda o o que deve. Portanto, a polícia recapturou aí esse homem de 26 anos, ficando à disposição da justiça e voltando para o sistema prisional. É o trabalho, né, Ana? Há mais de 15 dias a gente vem divulgando o trabalho da polícia, o né, pessoal recapturando né, esses poragidos da justiça, o pessoal que deve para a justiça tem que pagar, tem que ficar na penitenciária, não pode ainda conviver em sociedade enquanto não pagar aí pelo crime.